E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazero E hoje trazendo um daqueles clássicos clássicos supremos da Disney do Super Nintendo Troop nosso famoso pateta Ele e o Max, né? Vamos do game Deixa eu dar uma aumentadinha no volume que eu quero ouvir a trilhazinha do jogo Aí Eles tem que fazer algumas missões não? Tá ele e o o filho dele, o Max, o Bafo e o PJ. Alguma coisa acontece e eles ficam presos numa ilha deserta, uma ilha dos piratas. Não temos o segundo player, né? Então vamos de pateta. <risos> joguinho do pateta. Island Map, Ilha da... Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu não lembro... Os... Ah, aqui, é... se eu não era, eu agarro e atiro as coisas. Ele não tem botão de salto. <coughs> Não, olha agora, piriri, paruru, tá ah, aqui temos algumas missões pra fazer Ah, moleque, agora Temos alguns objetos jogáveis aqui, pelo que eu entendi Ah, moleque doido Errei, é, é, é moleque Mas aqui, opa, a cerejinha Eu não sei porque qual é a moral da, das cerejinhas e tudo mais Eu não sei se é vidro, se é ponto Então vamos indo Temos itens pra pegar Vamos fazer aqui, vamos chutar pra cá Item, item, item Ah, o, as cerejinhas são coraçõezinhos Opa, ah, eu ainda ganho vida. boa Ah, aqui eu não consigo chutar Tá, deixa eu ver se tem. Se eu vou ir e voltar. Ele, ele puxa, será também? Não? Tem algum botão que puxa? Não. Não, tá, nada puxa. Nada feito. Então nessa região aqui a princípio não tinha nada. Será que se eu voltar bro, spawn nos bonecos de novo? Ah, mas eu, eu posso passar por trás, será que não? Eu acho que eu posso passar por trás da pedrinha, peraí. Eita. Eita. Sai pra lá. <risos> Daí tu fica com medo, né? Malandro. Ah, lig... ah, não, não pode. <risos> Será que tem, que... tem jogo, Tem algum joguete aqui? Tá, aqui, eu não... aqui eu não entendi. Será que tem que fazer alguma coisa de barco? Ou tem que movimentar as peças para algum lado? Não, se tem... não lembro se tem alguma... algum lugar que tem que largar as pedras certinho. Bom, vamos, vamos de novo. Vamos pro próximo lugarzito. Ah, muito bueno. Ah, pistolinha. Isso aqui com a pistolinha eu consigo disparar, lá. Como é que é o esquema aqui? Como é que eu pego a pistola? Aê. Ah, moleque. Vamos ver o Ah, se tivesse em português. Eu não sou burro, né? achei... tem a RUM. Eu poderia ter baixado a RUM em português. Vamos ver se com esse ganchinho eu consigo fazer alguma outra coisa lá. Você vê que eu tô preso naquele lugar ali, rapaz, temporalmente. Aqui. Ah, moleque doido. Errei. Toma. Ah, como é que eu troco agora? Ah, moleque, agora vai. Chuta, olha, peguei os diamantes. Boa, agora eu acho que nessa região eu já consegui terminar. Vamos lá, Não deixar de ser bobo. Já temos cinco vidas e bastante coraçõezinhos. Vamos para as próximas etapas. Tá, aqui a princípio é tranquilo, né? <risos> Tem uma cineta aqui Não sei se ela é pegável Tá, peguei a cineta Onde é que, Onde é que troca Ah, tá, entendi tá. A gente vai mexendo vai aprendendo Bora Ah, cobrinha eu achei que era mexível Tá os caras estão presos ali, será que eu mato eles com um chute? Boa! Tá. Qual que é o lado melhor agora? Ponte de material ou ponte de... Eita! O cara quase me pegou, rapaz! Que violência! Será que eu tenho que ficar pegando essa pistolinha toda a vida? Acho que não, né? Tem que achar alguma chave, alguma coisa Tá Aqui, por exemplo, não faço nada Só troquei então, Não preciso trocar a cerejinha não, Os bagulhos ficam escondidos Não ficavam... Dentro do bagulhetes, tá. Ih, rapaz, agora lascou. Ah, eu acho que tem que pegar que ele tá aqui de madeira, tá? Então vamos fazer a volta. Ai, caramba. <risos> Eita, eu tô meio... Meu daninho desnecessário ali, deixa eu ver como é que tá minhas vidas Tem mais nada aqui embaixo? Aí, agora vai, aí rapaz, opa Olha a banana, olha a banana Vamos no outro cenário, o ruim é que pelo que eu vi a é cada cenário que eu, que eu volto, né Os inimigos estão lá também, eita pomba Que cobria fora do. Eu não sei para que serve o. Eu não entendi ainda para que serve o sininho. Tá, aqui a princípio é aquele jogo básico: chuta para baixo, chuta para baixo e chuta para baixo. Temos três caminhos, eu não sei qual caminho seguir. Eu vou explorar esse da esquerda aqui que é o mais longe de onde eu estava. Eita pomba, e errei, e errei, e errei. Ah, aqui é o ganchinho, já resolve. <risos> Nada mais eu quebro. Tá, eu não tenho chave. Aqui aparentemente não tem nada para eu largar também. Nada para eu encaixar. Então, <coughs> para eu finalizar essa parte, faltou a chavezinha, Então, vamos de novo. Eita. Aí, moleque <risos> Vamos pro lado Ali, achei a tal da tauba Ah, mas eu tenho que deixar o outro Pera aí, prefiro eu Prefiro deixar a cineta Olé Olé Tá, essa tauba aqui Se eu consigo fazer aquela volta agora Eita, era, hein? Ih, coitado dessa cobrinha, não fez nada pra mim ainda. Eita! Nossa! Ah, não, cara! Tô perdendo todas as minhas vidas. Sai pra lá. Aí, me lasquei. Ah, maldição! Ah, os caras estão me. estão dando um ruim em mim aqui, rapaz. Ah, maldição! Aí! Ah, perdi um monte de vida nesses bonecos loucos! Agora eu preciso de bananas. bananas cerejas, não tem nada. Aí bananas. Meu God rapaz, tá, tá mandando ruim. Não quero mais. Ah, agora sim, já deu uma. Já deu uma aliviada. Lembrando que isso aqui é um joguinho da Disney. O Goof Trop, né? O famoso joguinho do pateta. Olha ali. Vamos ver se esse caminho aqui é seguro. Seguro nada vai ser né Aí Errei uhum. <risos> Vou tentar acertar esse louco aqui Aí, boa ah, Tem uns esqueminha aqui, será que eu consigo enganchar eles? Ali, rapaz Será que eu acerto o peixinho? É, acho que não <risos> é, vamos lá não um ficou nada escondido Ah, cerejinha Será que eu consigo? Eu atravesco, não, não atravesso com o bagulho na mão Tá, Aqui é o seguinte Aqui temos que acertar quem é o que. Teoricamente, essa aqui é a chave que eu estava precisando. não dói o pezinho do pateta, né? Aí, vamos lá de chavezinha agora. Ah, moleque. Ah, moleque. Bora, o bonequinho. Ah, já ervas. Eita. <risos> Matar esse sapo aqui vai garantir, rapaz. Bora aqui. Aqui já conseguimos concluir. Vamos recuperar os nossos... Nossos pontinhos de coraçãozinho de vida. Já é, eu vou escrever a tua casa, mano. Aí, vou recuperar <risos> a vida. É o que me resta. Boa. Liberamos a área. Vou matar esses loucos. Tô aqui mesmo. Aí, droga. <risos> Eita, lasqueira. Eita, errei. aqui a, por a portina pra cá, né? Ah, tem uma pazinha. Ah, moleque. Tem uma pazinha aqui. Eu acho que ela deve ser para tipo, cavar alguma coisa. Então, bom, é, geralmente as pás são para isso, né? Então, <risos> então na verdade, foi, foi inteligente o meu raciocínio. Não me critica. Ah, moleque. Vamos farmar coisinhas. Olha aí. Ele só cava de lado. Essa área, essa área tá boa de banana Quem nunca jogou esse aqui pessoal Esse aqui eu ia na locador Pagava um real a meia hora ou dois reais a hora Como preferirem Era caro para época Não minto Ah não, não, não. Era, era um real a meia hora duas horas, dois reais a hora <risos> Na RD Games Falecida RD Games Locadorinha Mas era bacana e nunca teve oportunidade, né? As locadoras proporcionavam isso pra gente Mas pode... Não, A gente tem que pagar, né? Pra jogar Hoje em dia é só baixar o jogo, né? É muito fácil Nessa época era mais complicated Opa, rapaz Matamos geral. Show. Deixa eu fazer a porta. Não sei se tem alguma coisa escondida aqui. Podia ter, né? Poxa vida. Tanto vaso que não tem nada. Ai. Olha ali, moleque doido. Passamos. Eita. Não, já foi. outro já foi. Aí, rapaz. Temos uma passagem por aqui. Aí, aí. Ah, bom. A abelha não preciso matar. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Opa, uma chavezinha estelar. Vamos ver. tentar fazer esse puzzle uma chavezinha ultra mega power blaster. Tá, agora, agora fiquei incocado, acho que é pra baixo, né? Aí acho que é por aqui. Ali moleque doido rapaz! Conseguimos mais uma chavezinha. Turu, turu, turu. Beleza Viu? Tínhamos mesmo que passar por aqui Não quero mais contigo Por isso que botam esse, Essa pedrinha logo no início É foge <risos> Ah, moleque vim pra cima do pateta, né Esse pateta não tá, não tá tão pateta hoje Só vamos. A chavezinha já tá lá. Tá. A sineta que eu não entendi. Bom, a sineta. Será que eu tenho que fazer algum chamamento? Eita <risos> Ah, eu acho que eu atraio eles pra cá Ô oh, moleque doido Vou pegar o gancho de novo Aí fica com, a, com, a, com o ganchinho que é mais negócio Coisa volta. Vamos pegar o sininho, já que, já que tá na mão ali, né? Vamos ficar com os dois. Bora, as bolas. Aí! Cara, essa é a primeira vez que eu jogo uh, em muitos anos, né? Primeira vez, primeira vez, né? Mas é a primeira vez em muitos, muitos anos. Tá, aqui temos uma cara, alguma coisa com cara de, de boss. Eu devo ter que acertar eles e provavelmente vão tentar me acertar também Nossa, muito lerdo Eita, ai Ah, me acertou. Ah, me acertou direto. Tem que cuidar isso ainda. Ah, estourou na minha cara, maldição. Eita, pumba. Eita, tá tenso? Ah, vai ser é muito mais rápido que eu. Eu vou ter que usar o velho golpe de esperar um pouquinho Ah, droga Aí Será que eu consigo pegar no gancho? Não, o gancho não vai Aí, mas não, não, não. Tá, as bombas estão passando reto Aqui onde eu estou, parece que não tá me acertando Peguei um rapaz, aqui vai ser na sorte. Toma! Quantos ainda tem, meu Deus? <risos> Dá umas desviadas aqui, rapaz. Né? Não vem bomba. Tem três, parece, jogando coisa ainda. Aí, manda é bomba. Boa, agora tem dois. Ah, errei. Ele foi meio que não aleatório, né? Mas tudo bem. Ah, agora eu não consigo mais calcular onde é que eles estão caindo, esse que é o problema Eu não sei se quando estoura também pega ele, só se eu acertar na cara Ah, droga Falta dois, falta dois Manda, mano. mano. Hum, chamar a bomba aqui pra ver se vem. Ah, vamos estar tá caindo muito longe. Ah, quase. Vai, mano, precisa de bombinhas. Ah, foi muito longe. Ah, droga. Ah, droga, tem uma bomba ali, mas demorei. Se for ali, vai me matar. O negócio vai ser assim. Vou então ter que largar o 2 ali. Vou largar a bomba, vou tocar no vazio. Ah, droga. Joga aí, pessoal. Joga uma bomba. Me ajuda. Vamos, mano. Joga uma bomba. Aí. É muito forte. Ah, acertei. Boa. Agora falta um. Agora é isso que ele mesmo... Ai, caramba. Me joga a bomba que vai matar ele. Ah, droga, me acertou. Ah, errei. Está rápido. Vou ter que pegar a bomba e jogar no aleatório. E aí, mano, joga a bomba. <risos> joga a bomba, joga a bomba. Aí. Ah é foi no foi no aleatório, não ia ser igual é o mais fácil que eu tive. Acertou. Eita! Eita! Essa aqui não sei se provoca ele fazer alguma coisa, né? Eu realmente preciso que ele me lance uma bombinha. Aí, agora vai. Ah não, ela não terminou de cair, droga. <coughs> é que Aqui é tudo com emoção, rapaz. Vem tranquilo. <risos> vai, pateta. Espirata pateta aí. Vamos, mano. É uma bomba. Tentando paciência dos outros. Será é que a pateta dorme, só deixa ele parado? Ah, não deixou deixar parado? Aí, agora vai. Ah, não vai. <risos> Foi muito forte. Aí. Ah, levanta a avançada. Ele logo o muito longe. Pra fora do muro, certo era bater no muro e voltar. Ei, mano, me ajuda. Aí! Stage clear! Muito bem, gurizada. Finalmente conseguimos. Óbvio, bons tempos de password. 26 minutos cravados! Caixa de banana, diamante rosa, cerejinha, cacho de banana, cerejinha. Clear time. Stage 1 está concluído, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a fase 1, stage 1, do joguinho do Pateta, o Goof Troop. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, muito importante que puder dar aquela força, agradeço demais, esse jogo é muito bacaninha, espero voltar com ele logo para o canal, certo? Já falei demais, pessoal, e até a próxima!